Meus amigos Granjeenses, ontem pela manhã, às 11 horas da manhã, eu protocolei aqui na casa, aqui na Câmara, dois requerimentos de extrema importância para o município de Granja. Do que, que se trata esses requerimentos? Um desses requerimentos, eu cobro da gestão municipal de Granja um concurso público. Nós sabemos que o último concurso público realizado no município de Granja... Foi no ano de 2013 e já está passando da hora do município tomar conhecimento de que há uma grande necessidade, uma grande demanda é, de profissionais efetivos no município e na gestão de granja e que é necessário sim a realização desse concurso público então tô lançando aqui agora uma campanha queremos concurso público em granja eu peço seu apoio o apoio de toda a população granjense que agarre essa campanha e que nós juntos vamos cobrar da prefeita Amanda Ruda chama aqui também a atenção da prefeita para que ela tenha atenção a essa campanha e aos cidadãos granjenses e providencie imediatamente um concurso público para o município de grande.